Fala pessoal, hoje eu estou em Florianópolis, mais conhecido Cheguei aqui em Florianópolis, foi muito tempo de viagem, aproximadamente 15 horas já cheguei no rosto que eu estou, é no Tucano House. Nós estamos fazendo a reforma aqui para reabrir no verão. No caso, eu cheguei em Florianópolis, ali na rodoviária, e da rodoviária, andei duas quadras e cheguei num terminal. Esse terminal tem um ônibus para qualquer lado da ilha, então você vai até esse terminal, paga 4,50, pode ser no dinheiro ou pode ser no cartão. O hostel onde eu fiquei foi o Tucano House, através da World Packers, um dos primeiros hostels de Florianópolis. Fiz um voluntariado e, em troca dos meus serviços, ganhei a hospedagem. Eu cheguei tá aí aqui no Tucano House, já trabalhei, já fiz tudo. e Hoje é meu dia de folga, então estou indo conhecer a ilha. que de frente, tipo, ando duas quadras já tem a Lagoa da Conceição que é a parte leste aqui de Florianópolis e agora eu vou conhecer outras partes Florianópolis é uma ilha localizada em Santa Catarina é ligada apenas por uma ponte seus pontos mais conhecidos são Jurerei Internacional, Canas Vieiras, Praia dos Ingleses, Lagoa da Conceição entre outros lugares maravilhosos que vou mostrar nesse vídeo a primeira praia que fui conhecer foi a Praia Mole, com uma extensão de 960 metros. Fica no leste da Ilha da Magia. É muito utilizada para a prática do surf e esportes radicais, como o salto de parapente. Depois, saindo dali, fui fazer a trilha da galeta, até chegar à Barra da Lagoa para conhecer a prainha e piscinas naturais. <risos> Gente, olha, já fui na Praia do Mole, porque o dia inteiro. Saudade e agora eu tô caminhando aqui nessa trilha ó. e aí eu chego aqui, é uma praia naturalista, né? Então, praia de Mugismo, praia naturalista, é uma praia da Galeta, é bem aqui do lado de, da Praia do Mole. A trilha foi de aproximadamente 5 km com paisagens incríveis. só um pedacinho da galeta, é, é nudismo, naturalismo, né? Não é toda, não. É só um pedacinho. Quando você tá vindo pela trilha, mas depois, na hora que você chega aqui na praia, tá todo mundo de roupa. Então, só um pedacinho, pouquinho. Quem quer fica no meio da trilha lá. Gente, retificando o que eu estava falando, é realmente. É... Quando eu entrei na Praia da Galeta, eu pensei que não tinha ninguém pelado, mas aí eu caminhando, caminhando, caminhando, você vai vendo várias pessoas peladas. Então, assim, se você não respeita, não venha nessa praia, entendeu? Agora, se você vem, você quer, você quer tirar sua roupa, você quer ficar de boa, então você vem e visita essa praia. Eu estou passando por aqui porque eu vou fazer a caminhada até a Praia Barra da Lagoa. Por isso, eu estou passando por aqui, que é um caminho entre a Praia do Mole, Praia da Galeta, e a praia da Barra da Lagoa. Bom, gente, depois de uma hora e meia, cheguei aqui na praia da Barra da Lagoa. Agora eu tô subindo aqui esse caminhozinho. Achamos uma mocinha aqui. Nosso caminho a gente vai subir aqui agora. gente, ontem fui até lá as piscinas naturais, depois de uma hora e meia de caminhada muito bonito, aproveitei lá o fim da tarde voltei extremamente cansada para casa fui conhecer ali o finalzinho da Barra da Lagoa ali onde tem o canal e aí a partir dali eu voltei para casa de ônibus né? mas 4h50 voltei para o hostel de ônibus dormi, descansei, hoje eu estou indo fazer outra trilha, que se chama trilha Costa da Lagoa Aqui mesmo em Floripa. E agora eu tô indo caminhar. Parece que desde o hostel aqui é meia hora até a trilha mais uma hora de trilha. Então vai dar mais ou menos uma hora. Agora é 10 da manhã. E aí eu coloco aí o horário que eu vou chegar lá pra vocês. Ao total, foram duas horas de caminhada. O caminho é longo, mas o relevo é tranquilo. E a caminhada muito agradável, em meio à natureza e pouca urbanização. Foram oito quilômetros até a cachoeira. Passou o parquinho, vai ter essa plaquinha aqui, ó, subindo, ó, sem saída pra nós, que é aqui. Que é reto, se não for, eu me retifico no vídeo. Ó, oh, aqui parece que não pode ir mais pra frente de carro. Tem essa informação aí pra vocês ó. Já começamos a trilha O que parece são 7 km, Pelo que a mulherada tá falando aqui E olha essa trilha, gente Pelo amor de Deus, que coisa mais linda Espero que seja assim sempre já foi muito tempo de caminhada e ainda falta bastante é, tragam água, comidinha pra vocês irem beliscando durante o caminho porque é muito longo, tá? então foi quase 30, 40 minutos pra chegar no começo da trilha e depois da trilha aqui, vamos que vamos pedindo ó, o projeto para restaurar o casarão, aí esse é o casarão aqui da estradinha da trilha e aqui tem vários recadinhos, ó, como umas orações e aí tem algumas crianças que deixaram aqui alguns desenhos pedindo para restauração e para manutenção também né, do caminho como uma forma de proteção aí da natureza. Tem um aqui que está bem bonitinho. Bom, chegamos aqui nessa casinha e andamos tudo isso, isso, isso, isso, saímos daqui, ó. Tá cansado, Joan? Um pouco. Mais, né? Não, mas ainda. Segue <risos> Ah, Segue, né? <risos> Na trilha toda vai ter casa, assim, é, perto, da, perto do caminho, então é totalmente urbanizado, assim. Eles é, descem através de um barco ali naquela pontezinha. É como se fossem uns pontos de ônibus. E aqui é uma vilinha, então você vem, você vai andando, tem água no caminho pra comprar, cerveja, é, comidinhas, tem restaurantes aqui, várias opções. E aí você tem o barco de 10 reais pra voltar. Até algum ponto aí é, tem que dar uma perguntada depois até onde eles vão, mas é 10 reais para você ir. Se você quiser levar o seu cachorro, também eles levam tão bem de boa e não cobram a parte do cachorro. Bom, gente, aí você chega ali, passa o mercadinho da lagoa, vai ter uma entradinha bem pequenininha ali. Um pouquinho depois que você anda, aí você já chega na Cachoeira. Estamos subindo agora para a Cachoeira. Bom, gente, depois de toda essa caminhada, fomos conhecer a Cachoeira, Manoel Angelino. E agora a gente está nesse ponto aqui, que é o ponto 19 pegar um barco até a cidade pelo que estão falando, ou é 10 ou é 12 reais uma coisa assim, que funciona como se fosse um ônibus, ele vai fazendo parada pela lagoa, Daí, depois eu falo pra vocês aí até onde, qual foi o ponto que nós paramos, e aqui tem vários restaurantes, ó, esse é um deles mas todos eles é na beira da lagoa, então ó, conforme você vai andando tem vários restaurantes em vários lugares do ponto 17 ao 19 é onde saem os barcos de volta ao ponto 3, onde tem o estacionamento, ou ao ponto 1, no centrinho da lagoa. Você paga no final da viagem R$ Gente, olha, lê a fotinho e fica fo o vídeo. Bom, Bom, gente, hoje é feriado, também então é impossível pegar o ônibus lá no centro no centrinho, porque tinha muita gente, estava muito lotado, então eu preferi vir andando até a Praia da Joaquina, não conheço ainda, vou conhecer hoje. Foi uma hora e meia, mais ou menos, andando desde o centrinho. Você consegue vir de ônibus até uma parte aqui, depois você anda só, tipo, 15, 20 minutinhos e você já está aqui, mas como hoje é feriado, está muito lotado, então acabei optando por vir andando, estava mais rápido. A Praia da Joaquina possui 3 quilômetros de extensão, ficando ao leste da ilha. Cheguei aqui na Praia da Joaquina, é bem bonita, muito bonita. É, eu achei ela mais calma pra você entrar, porque quando você entra as ondas quebram um pouquinho mais profundo, então você tem meio que quase uma piscina toda, assim, com ondas, claro, mas bem menos, assim, bem menos ondas fortes. Então você consegue aproveitar bastante aqui no rasinho pra quem gosta. É, achei, nossa, muito limpa, muito limpa, tá bem tipo azulzinha, dá pra você ver seu pé assim. É, até um pouquinho mais no fundo, assim dá pra ver seu pé, então tá bem limpinha a praia. E aqui no fundo tem umas dunas, ó, então ela é cercada por dunas no, no fundo, então eu achei ela bem bonita, e aqui onde eu tô não tem muito ambulante passando, tem bombeiros passando, tudo guarda-vidas, na verdade, e lá pro cantinho, onde você entra ali na, na praia da Joaquina, tem bar, tem restaurantes, Aí é mais ali, tem guarda-sol, mas eu vim mais por esse lado aqui da Duma, que é mais é, deserto. É deserto e não é, né? Porque tá cheio de gente hoje, o feriado. E aí tem toda essa parte assim, ó, mais natureza, com montanhas. E essa parte aqui mais comercial, né? Onde tem mais restaurantes e tudo mais. Mas achei bem gostoso de entrar nessa praia. E é isso. Mais uma dica aí para vocês de passeio. Além de suas águas cristalinas, com certeza o que chama mais atenção são as dunas da Lagoa da Conceição, uma área protegida da cidade que fica de frente à praia. Ali também possui a prática de surf sobre as dunas ou sandboard. A Praia da Joquina já foi sede de alguns campeonatos mundiais de surf. Daniele, que que é isso? Tá fazendo trilha? Tá de noite, meu bem. Não, Com certeza é mais rápido a trilha é Costa da Lagoa. Beleza, precisaram uma hora. Ele tá, ele vai jogar a noite inteira, ele é maldito. Horário de onde viajei, Se ela não tá, a minha história. Isso aqui tem o amor. É o YouTube, maravilhosa. Aqui, ó. Olha isso, esse céu. A noite toda de luau. maravilhosos. Tipo é uma galera muito gente boa, é isso. Olha essa minha jaqueta, maravilhosa! Sou do rolê com a Nathalie Neri! Olá, ah! Nathalie Neri! Ah! Olha pra mim, ah! Nathalie Neri! Oh! Saindo do Tilag até o Tican, fui conhecer o norte da ilha. Gente, cheguei aqui em Canaveiras, vim é, conhecer o lado norte agora da isla, da ilha, né? E eu fiz tudo de ônibus, tá? o Uber estava dando 40 reais Eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como funciona o TILAG, o TICENTRO, o TICAM Cada um ele faz parte da região onde você está, então tem o TICEN, que é o centro Então você para nesses terminais e você pega os ônibus para os outros lugares Aproximadamente uma hora de viagem até o Tican, onde conheci a Praia de Canasvieiras, que me valeu muito a pena, já que pude ter uma noção do tamanho e da diversidade dentro da ilha, passando por Praia do Moçambique e Rio Vermelho, conhecendo muitos pontos. Ali fica também a Praia Brava e Praia dos Ingleses. Bom, gente, agora eu vim conhecer Jurerê, peguei um Uber lá de Canasvieiras, até Jurerê paguei R$16,00, e agora eu vim conhecer essa outra parte aqui, Aproveitei para conhecer Jurerê Internacional. Ali claramente fica evidente as mansões e casas luxuosas de Floripa. O termo Jurerê vem dos índios carijós, que significa boca da água pequena. Para voltar, peguei o caminho oeste, assim dando uma volta completa pelo norte. Também uma hora e meia de viagem, fazendo integração em outros terminais, pagando apenas R$ 4,50. Gente, hoje nós vamos para uma festa, vamos lá em outro hostel que o Jonatas voluntário, que estava comigo, acabou indo agora para o outro hostel, tá eu e a chatinha. E aí nós vamos agora para a festa, vai ter tipo um reggae lá, vai estar tá reais para entrar e bebida 15 reais por aí. E é bem de frente com a praia da Barra da Lagoa, então nós estamos indo depois, fazer uns vidinhos aí para vocês. Do Campeche. A Praia do Campeche possui 3,5 km de extensão. Fala, pessoal! Hoje é o primeiro dia que o Brasil vai jogar na Copa do Mundo de 2022. Vim aqui para a Praia do Campeche. Campeche. Estava um sol, um sol, um sol. Agora, tipo, mudou totalmente o tempo. Tá um vento. Apesar de continuar calor, tá muito vento. E as ondas parece estar muito forte. Eu ainda não entrei. E eu vim aqui, tipo, da Barra da Lagoa até o Campeste, foi, tipo, 20 minutinhos, 30 minutinhos de Uber, e ficou 20 reais. Dava pra ter vindo também de ônibus. Como eu vou assistir o Jogo do Brasil aqui perto do Campeste, é, eu já vim pra essa praia, vou aproveitar a praia até ser o Jogo do Brasil. E depois eu vou tentar ir lá pro Beira Mar, porque vai ter um show muito famoso aqui em Florianópolis, que é a Uma Coisa das Aranhas, eu vou colocar o nome aí pra vocês. E é muito famoso, eles fazem show aqui gratuito, em Florianópolis. É, o pessoal falou que aqui é tipo quase um patrimônio é, imaterial de Florianópolis. E fora de Florianópolis eles fazem show pagos, né? Então vou tentar aproveitar essa chance aí de conhecer eles de forma gratuita hoje no Jogo do Brasil, esperando que o Brasil ganhe, né, gente? Até sair esse vídeo a gente já tem o resultado aí do placar de quem ganhou e de quem perdeu. Cheia a praia do Campestre. Bem Forte na verdade, tá um pouquinho gelada, mas tipo nada muito uau! E eu achei muito forte essa é minha cara tomando, né? O Solzinho ficando bronzeada para verão. E depois nem sei mais como vou vir para praia. Já tomei meu banhinho aqui, agora vou ir para. A Copa do Mundo, assistir aí o Brasilão. Estou aqui com a <risos> E Estamos indo lá, gente! Brasil e serve! Vamos ver o que vai dar. 2x1. 2x1, apostei 2x1 também. Não, eu postei 2x0, postei 2x0 no Bolão do Nubank. Dois pro Brasil, né? E... E... Vamos assistir o jogo aqui na Multi Open Shopping. Nesse lugar aqui, ó. Tá que As ações de saída noturna estão localizadas na Lagoa da Conceição e na Praia do Mole. conhecer a parte sul da ilha. Peguei ônibus até a Praia da Armação. Bom, depois de uma hora e meia de ônibus, pagando só R$4,50, chegando pra praia da Armação, vamos fazer a trilha para a Praia do Matadeiro. Nossa, gente, olha isso, ventania, daval. Você que tem a opção de vir de carro, né, muito legal, mas como eu tô sem carro, e o meu intuito, ai, ventania, é... Aí você já chega aqui na praia, que tá bem ali atrás, ó. Vou fazer uma trilhinha de 3 minutos e chego na Praia da Armação, então na Praia de Matadeiros. Então eu vou conhecer a Praia de Matadeiros e a Praia de Armação já tudo de uma vez, tá? Aqui também tem uma lanta nessa descida e tem também uma trilha que você faz lá na Praia de Matadeiros, se você quiser. E hoje eu não estou a fim de fazer trilha, eu tô a fim mesmo de Praia da Armação. A Praia da Armação está localizada no sul da ilha. O local é um dos principais núcleos de pesca artesanal. Possui longa faixa de areia com aproximadamente 3.200 metros. As ondas são mais calmas, trazendo tranquilidade ao banhar-se. Águas claras e praias preservadas. Super legal, porque apesar de ser um pouquinho desértico, tem as coisinhas aqui ao passar pelo rio Sangradouro, que divide a Praia da Armação com a Praia do Matadeiro, onde encontra de um lado a água e do outro a vegetação nativa. Meu, olha que legal, você chega ali na Praia da Armação, você anda aqui por uma trilhinha, gente, menos de 33 minutos, aqui é super paradisíaco, limpinho, eu adorei essa praia, eu acho que é uma das minhas preferidas já. Encontrei a Shaktsui! A praia do Matadeiro é para quem gosta de tranquilidade, área preservada e contato com a natureza. Os bares e restaurantes possuem um preço um pouco mais em conta do que as praias do norte. A gente desce pelaquela trilhinha ali. Quando chega na praia, aqui, tem uma trilhinha que você consegue ir pra lá. É a trilha de matadeiro. Eu acho que deve ser muito forte essa praia porque tem muitos surfistas lá. Não sei se é muito bom, né? Passando na Praia de Matadeiros aqui, tem essa outra trilhinha. Você vai para outra pequena praia ali. É dessa praia que sai uma trilha que leva até a Praia da Lagoinha do Leste. Olha, gente, tem até uma opção aqui de hospedagem bem diferente com a praia. Maravilhoso. Gente, fui na água. Uma delícia. Lá onde tem a galera é, surfando, você passa uma pedra, chega aqui nessa... Outra partezinha e a água é retinha, a praia é toda retinha e limpa, gente. Limpa que você consegue ver todo o seu pé, sua perna, tudo. Então eu andei bem, entrei bem dentro da água ali, tipo, até bastante, assim, não sei quantos metros. Mas, é, tipo, tudo reto, não tem aquelas buraqueiras e tudo mais. Então dá pra aproveitar muito bem. Tem gente surfando, eu acho, até por isso mesmo, por ser mais seguro. E recomendo muito essa praia, eu acho que daqui de Florianópolis até então é minha preferida. Assim vou me despedindo de três semanas de Florianópolis, a ilha da magia.